Olá a todos, sou João Olímpio e sou atualmente o diretor do Campus Avançado Carmo de Minas, do IEF Sul de Minas. Como se sabe, fomos pegos surpreendidos por uma pandemia cruel que assolou somente, não somente o Brasil, como todo o mundo. E nós, se tratando de instituição de educação, de ensino, fizemos o nosso dever de casa. O IEF Sul de Minas, juntamente com a, entre a reitoria e todas as oito unidades fizeram tudo o que foi possível para mantermos o nosso trabalho. Em particular, o campus Carmo de Minas, avançado Carmo de Minas, juntamente com sua equipe, todos os servidores da educação, trabalharam da melhor forma para manter as nossas atividades em dia e obedecendo todos os protocolos. Ações como FUFIC, atividades é, da educação à distância, ações envolvendo a sociedade, envolvendo as empresas privadas, se mantiveram. Evidentemente, é, obedecendo todas as ações e recomendações da OMS. Sobretudo, as atividades de ensino. Lá em março, fomos surpreendidos e o Instituto Federal Sul de Minas Gerais... É, sendo uma das pioneiras em todo o Brasil, manteve as ações de ensino e aprendizado da forma remota para atender todos os nossos alunos. Essa foi uma decisão totalmente assertiva e não foi diferente no campus Carmo de Minas, onde todos os servidores de educação envolvendo os tais, envolvendo assistência educando, os professores que abraçar essa causa juntamente com a ideia colocada com os alunos. Fizemos de tudo o que foi possível para mantermos as nossas aulas e minimizando todas as deficiências que a situação nos colocou. Né? Então nós mantivemos da melhor forma os, os nossos seminários transformados em webinários se mantiveram, é, nossas ações de distribuição de álcool em gel por toda a região de Carmo de Minas se mantiveram e nós fizemos o nosso papel perante a sociedade. Então, é, fica aqui os meus agradecimentos a todos que colaboraram por, por essa causa. Essa causa que nós não estávamos preparados, mas que fizemos da melhor forma. As entregas de computadores nas casas dos alunos é, foi necessária para que aqueles que não tinham condições se mantivessem nas, nas atividades então, nós fizemos o, da melhor forma que a educação, o processo de educação e aprendizagem não fosse é, prejudicado com esses alunos. E isso foi colocado na última formatura nossa, de forma remota. A felicidade dos alunos por não terem parado, terem continuado, terem é, tido essa oportunidade não, não ceifada ou mesmo... É, parada nesse processo que foi difícil para muitos. Então, é, nós entendemos que esse é um momento que nós é, não queremos mais passar, mas nós também entendemos que é um processo, é, que é um momento de muito aprendizagem. Aprendizagem é um momento que nós devemos extrair da melhor forma tudo que nós aprendemos para que as gerações futuras não sejam surpreendidas com essas circunstâncias. E sairemos fortalecidos, enquanto Unidade de Campos Avançado, enquanto IEF Sul de Minas, enquanto Servidor da Educação, sairemos fortalecidos. Um agradecimento especial àquele aluno, aquele aluno que se comprometeu da melhor forma. Fica aqui o nosso agradecimento e que o próximo ano seja um ano de muita prosperidade, um ano de bênçãos e que, sobretudo, a gente saia muito mais fortalecido. Fica aqui o nosso agradecimento em nome de todo o Campus Avançado Carmo de Minas. Obrigado a todos e até um próximo ano presencialmente se Deus assim permitir. Obrigado.